Fala! Igual tampa de marmita, tô suando igual tampa de. Fala, rapaziadinha maneira! Porra, primeiro de abril, não poderia deixar de vir aqui para fazer um react dele mesmo, né? O. Pai de todas as verdades, né, cara? Ele que vem trazendo várias pérolas aí, tá falando pra caramba aí, vários podcasts, deixando muita história, muita dúvida, muita cabeça em dúvida, pensando, cara, o Naldo tá ou não tá falando só a verdade? Pô, pra mim, cara. Pra mim, o cara tá falando a verdade, entendeu? Eu dancei muito aquela whisk ou água de. Pô, que isso, velho? Várias, bo... Várias boates aqui em volta redonda, pô, que isso? Cana-café, é porão, 154, 54, jean, e por aí vai, né, velho? Só quem foi, foi, só quem curtiu, curtiu. É tudo casa que não existe mais, entendeu? Então, rapaziada, eu queria saber de vocês. Vocês estão ou não estão acreditando no Naldo? E, cara, o Naldo, agora esses dias. Ele tem soltado tanta coisa nova, eu tô começando a perceber o quê? Que ele já pegou qual é a onda da parada e tá como? Só surfando. No início, tudo que ele falava tinha muita prova. O lance dele lá com, com o Will Smith, isso tudo tem filmado. Isso tudo, até saiu o trailer que eu fiz aí o, o, o react aí. Pô, muito bom o react. Foi um vídeo aí que a, a, a plataforma deu uma divulgada e aqui. Eu, eu até assustei, né, que foi três dias, mil visualizações E, cara, aqui pra gente bater mil, antigamente era uma coisa fácil Mas hoje em dia, eu meio que perdi a mão ali de como faz E, cara, o lance dos React tá dando muito bom Vou voltar com muito React aqui pra vocês E, cara, o Naldo tá hypado, né Eu não sei se é React ou é o Naldo Então, na dúvida, se é React ou é o Naldo O que, que a gente faz? Faz um novo React do Naldo né? Já que deu bom no primeiro, vai dar bom no segundo Então, cara, e eu tô voltando aqui pela segunda vez pra gravar esse vídeo Porque é a primeira vez, eu esqueci de ligar o áudio aqui Então sou sem áudio, vocês acreditam nisso? Então tá saindo totalmente diferente O primeiro eu acho que tinha ficado mais dinâmico Mais engraçado, eu cheguei mais bobinho, falando, fazer mais palhaçada Mas depois, né, no segundo, meio que eu já... É um react, não, que eu já reagi, entendeu? Não sei se vão me entender. Então, sem mais delongas, falamos para o React. Vamos a um conteúdo especial para pessoas especiais. Naldo... <risos> Esse bordão dele pegou que eu acho que daqui a 20 anos o Nego vai estar falando Ele isso. Ele né? disse que iria participar da gravação do clipe do rei do pop, Michael Jackson. <risos> <risos> Uba, mas... Agora, que eu iria participar do álbum do Michael Jackson, ia participar, do... eu ia participar. Eu ia participar. This is it? É, do... Do This is it? Love Never Felt So Good. É. <risos> a, a, cara, a cara da mulher dele. This is it? É, do Love Never Felt So Sim. Good. É. <risos> Gente, close na cara da Moranguinho, ouvindo o Naldo comentar sobre a sua participação no álbum do Michael Jackson. Cara, e ela tá ficando numa saia justa que ela não vai ter como sair. Entendeu? É lá na frente, você, ó, escrevam o que eu tô falando. Lá na frente vai ter um vídeo da Moronguinho falando assim, gente, tava dando tava dando hype, tava dando, tava vendendo show, tava vendendo público. Você acha que eu não ia aplaudir e falar que era verdade? Lógico que ela vai falar que é verdade. Então nem ela acreditou nesse momento. Mas olha a cara dela nessa. De é? um timbalê produziu, Sim, porque e eu gravei com o Timbaland, gravou eu, Timbaland, Fat Joe e Mafio e aí o Timbaland falou, ele escreve muito rápido, ele é muito afinado, ele é muito... Vocês já viram a última música do Naldo? Eu acho que o Naldo tá perdendo a mão, gente. Lugar especial pra pessoa... Espe... por dinâmico e, e aí eu... ia ser bom por colocar um latino, né, um, um brasileiro dentro do álbum, porque participaram alguns artistas, é lógico que o não tá participando em vida com o Michael Jackson, mas isso, isso teve a possibilidade de acontecer. Deu de gravar com o Michael Jackson. Mesmo ah, não, que não fosse pá. um álbum de inéditas. Mas mesmo ele não estando mais aqui com a gente. Bom, vai, aí, é assim. aí mais iria acontecer. Olha, eu vou falar. Então tá, né? Então tá, gente. Não vamos duvidar do homem, não. Fala pra vocês, esse Naldo está em outro patamar, hein, gente? Nossa. Rapaziada, essa daqui eu fiquei meio assim, meio pasmo Porque, pô, o, tá, o, o cara tava falando muito sério nessa. Entendeu? Então, nessa, eu levei a sério. Como ele tava falando muito sério, eu levei a sério. E essa é uma das poucas entrevistas que ele não tá com a mulher dele para confirmar que tudo que ele tá falando é verdade, né? Ou ela tá ali, atrás das câmeras. Tô treinando com o Minotouro. Tô treinando. É uma luta realmente que vai acontecer em junho, aqui em São Paulo. É, Naldo e Popó, essa luta vai parar o Brasil. Vai ser o grande evento do mês de junho. O Brasil e o mundo vai estar ligado nesse dia. Cara, por que, que o Naldo tá no meio de um campo de futebol ele segurando o microfone e ele entrevistando ele? O cara é brabo, pô. O cara é, o cara é brabo. Tudo começou de uma forma muito espontânea. Ele tá no meio de um campo de futebol falando de uma luta. Né, porque minha Doideira. mulher tem ido pra um reality, né? E eu tava muito mal, com a minha cabeça muito muito mal de verdade. O dia que eu esse negócio do react aí, lembra lembram que ele tinha ameaçado a, a quebrar o Krell? Ele falou que ia bater no Krell mano, ele falou que ia buscar o Creo dentro de casa, dentro de casa E, e aí, eu, eu acho que ele tá ainda com raiva do Creo. tá querendo ir descontar no popó e vai sair arrebentado hein, vai sair arrebentado Jantei com o Minotouro que foi quando começou esse papo, eu falei cara eu quero eu preciso fazer alguma coisa porque eu precisava de uma válvula de escape né porque nesses reais, quem mais sofre é quem tá fora, né, né? Aí, ó, a válvula de escape dele vai ser quem? Vai ser o pó-pó. Pó-pó, pó-pó. E mal ele sabe que válvula de escape vai ser perder os dentes. É muito doido. Quem tá dentro. Muito doido. E aí eu tava muito mal, assim, eu tinha emagrecido, tal, e eu precisava de uma coisa de energia pra, pra desabar, sabe, pra pôr pra, pra, pra, pra fora, pra extravasar, tal. E aí, ele falou, cara, vamos treinar então, 8 horas, segunda-feira. Acho que ele não levou fé. Quando foi sete e meia, eu já tava na academia dele. Ele falou, caramba, eu até achei que você não ia vir e tal. É, porque. Você até fala, né? Só coisa verídica, né, Ronaldo? Só coisa verídica. Cara, eu lembrei de uma aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Popó. Naldo. Fala, então, galera, é o seguinte, ó, a partir de agora vai, o popó vai pegar quem, quem que é esse aqui? Esse aqui é Naldo. Naldo? Manda, manda, a vai. Puta que... Ha, que pancada, irmão. Que pancada. Então, olha. Olha. É o seguinte, olha. ó, a partir de agora... Mano, olha o que acontece com a melancia. Agora mano. o popó vai pegar quem, quem que é esse aqui? Esse aqui é Naldo. No, ó. Naldo? Vou, eu vou tentar ir no parando, porque é um shot, né? ó? Vai. Meu irmão, meu irmão, meu irmão Olha, meu irmão Que porrada, filho, que porrada Mano, se eu... ele não machucou a mão, mano Ele não machucou a mão Se eu fizer isso, eu quebro os dedos tudo Os dedos tudo Rapaz do céu E ó, e pra... E pra fechar mais ainda, o Naldo, ele foi lá no Danilo Gentili e falou que ia trazer pro Flamengo o Cristiano Ronaldo. Pega a visão. Na voz é você. E tem foto sua. Aí você vai ver eu com o Cristiano Ronaldo, ele com o meu DVD na mão. Nessa noite a gente saiu pra jantar depois, coisa e tal, parará. Acabei de dar o Google. E aí, gente? É. E aí, gente? Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Vocês não estão acreditando no cara. Ou é, seja, ou seja, todo, eu velho. vou. Ele tem foto com o Cristiano Ronaldo, então, ó. Detalhe, ó. Ó, ó. ó o que seja, ele fala. Ou seja, eu vou. Eu vou trazer o Cristiano Ronaldo pro Flamengo. Ah. Oh. <risos> você acha que você é. Quando o Cristiano Ronaldo. Mano, mano, como parece, como parece que eu tô numa roda de amigos, assim, trocando ideia, parado lá na principal de Santa Cruz e o cara tá como? Só falando verdade. Tá igualzinho, tá... O oh, mano, esse maluco aqui parece que ele é cria lá de Santa Cruz. Só fala a verdade, igualzinho os malucos lá. Ronaldo, qual? Não, mano, eu vou até voltar. E aí, gente? Ó. Oh. Que isso? Eu vou... Eu vou trazer o Cristiano Ronaldo para Flamengo. Ah, Ô, o quê? Você acha que você, o quando o Cristiano Ronaldo, Qual? quando o Cristiano Ronaldo vier no Flamengo, você consegue uma entrevista? O cara deu uma gargalhada, lá, tinha que uma, uma mão na boca, eu não entendi. Cheguei a me coçar, Quando viu? o Cristiano Ronaldo vier pro Flamengo, você consegue pedir para ele vir no programa? Aqui? Claro, agita gente para Você, está você vem com ele? Venho. Vou... <risos> a cara da Moranguinho meu senhor. E agora? É mais uma que ele. Como ele vai cumprir essa? Como ele vai cumprir essa. Irmão. Ah, a gente desconheceu. Léo, né? impressionado, é velho. Tô de cara, até agora. Tô de cara. Tô... Ó, eu vou ser bem sincero, velho. Eu tô meio impressionado até agora. Você foi no camarim, tá? Eu nunca tinha ouvido essa história antes. Você uh -huh. foi no camarim e falou. Ó, oh, o Danilo gente lhe dando corda. Danilão, tô feliz de estar tá aqui no seu talk show. Uh -huh. Porque foi, graças a mim, que você tá no SBT. Eu te zoei, falei, haha. <risos> falou, não ri não, que é sério. Sério? Aí eu falei, ah, escatar tá, o Naldo. Não, é sério. Eu liguei pro Silvio Sanz agora, eu não sabia dessa história, cara. <risos> o Danilo, o Danilo da corda, pô. O Danilo da corda. Por isso, e a rapaziada da corda. Porque eu caí, mano. Eu falo, eu caí nessa do Naldo, mano. Porque eu fiquei lá nos stories dele, não toda hora. Ficava vermelhinho lá, eu, ficava vermelhinho lá, eu... pra que eu queria ver. O cara cantando lá no Palusa Lá no palco, pô Mas ele não cantou no palco Ele só foi lá fazer uma publi Mas ele, foi... ele é o rei do marketing O Naldo está se transformando No rei do marketing Pega a visão, mano Tudo que o Naldo fala Tá todo mundo compartilhando Todo mundo divulgando Todo mundo fazendo E ele já tá assim, ó Ele, ele entrou numa bolha Que é só ele continuar alimentando Se ele parar de alimentar Vai ser esquecido, aí vai ser difícil ele entrar na bolha de novo. Então o que ele já tá fazendo? Ele já tá gravando um vídeo com o Gui polêmico, tá gravando com o Batista, tá, tá, levando, tá indo em vários podcasts contar mais história, inventar história. Porque, Ronaldo, eu sei que você não tá inventando, eu sei que é verdade, cara. Eu acredito em você, mano, eu confio na tua palavra. Pega essa. só, o rapper Drake deu o que falar. Ele cancelou o show que faria no Lula Lollapalooza em São Paulo horas aí. O Drake. E sabe quem disse que foi convidado para substituí-lo? Uma Eu não entendi porque a mulher deu uma risadinha, tipo Aqui, a risadinha E sabe quem disse que Eu não entendi. Cheguei até a me coçar o olho aqui, mas não entendi o que você tá aí, não. Que para substituí-lo. Quem? Quem? Quem? Quem? Nardo! Nardo, ele mesmo. Víjamos só o que ele não São pra mim aí, né? Tô sabendo que o Drake cancelou o show e o Lula Palooza tá me chamando aqui. Já acordei com o zap, com o e-mail de monte. <risos> Cara, ele parece muito com os malucos lá de Santa Cruz, véio, falando a mentira assim, ó, tranquilão, tranquilão. Onde, gente, Oi. o me chamando pra cobrir o... o cancelamento do show do Drake Foi lá. Lula... Caraca. Fazer show no lugar do Drake, ou seja, o Drake cancelou, teremos Naldo Benny no Lollapalooza hoje, Certo? O Drake cancelou, então teremos Naldo Bene no Palusa hoje, certo? Só pra falar uma paradinha que eu tinha falado no outro, no outro react, né, porque quem não entendeu ainda, é o segundo react. O primeiro ficou muito mais dinâmico, mas eu odeio refazer as coisas, mas eu fiz sem áudio. E daí, no primeiro, eu tinha falado o seguinte, rapaziada. O Daniel até lançou um, um som falando isso, né? Pra que Drake, mano? Pra quê, mano? O cara, a primeira vez que veio aqui, trouxe a própria comida, a própria água. O cara não gosta do Brasil, mano. Esse dia eu vi uma menina lá, foi fazer um stories com ele e falou... me from Brazil. É, I love é, Brasil Drake, não sei o quê. I love Brasil ele virou e falou, tipo, ele virou pra menina, tipo... Tipo, só deu um tudo bom, morada tudo bom? Aí ela falou, manda mensagem falando que você ama o Brasil aí, cara. E ele, e aí galera, tudo bom? Sou eu, Drake. Tchau, tchau. E fuck you, tá ligado? Porra, rapaziada. Vamos parar de dar ideia pra esses caras de fora. Vamos valorizar os artistas de, do Brasil. Afinal de contas, nós temos o Naldo, né? Que Drake a voz do povo é a voz de Deus? tô vendo aí um monte de direct, muita gente me marcando. Já repostei alguns até. É... Budweiser me chamando aí. Ele deu aquele uh, aplube, aplube. a pub, a pub, a pub que ele tá fazendo, né? Que é o que? Aí ele deu aquela a pub que ele tá fazendo, que é o que? Pablo Budweiser, no final aqui vocês vão entender Lula, Palusa me chamando, daqui a pouquinho tô aí gente, vou salvar esse ainda tem mais hoje, hoje aniversário do meu filho hoje tô saindo daqui da de Paraty já já pra ir ver meu filho tá, o povo me chama o povo tá gritando, a voz do povo é a voz de Deus, o povo o povo me chama oh, ó oh, rapaziada vocês Cês... também iludem o cara clamando, Naldo, Naldo não, não, não, não, não, não, não. É chegando, naldo, naldo Teremos naldo no Lollapalooza Hoje, domingo 26 de março Se liga aí, gente, vou ter que levantar aqui Escovar os dentes, tomar um banho Escovar-lhe um dente Tomar-lhe um banho Vamos lá, você é a grande estrela Do Lollapalooza 2023, bora E aí, meu mano Agora vem, ó A publi, a lá, suave no flow Ainaldo na voz, se liga aí, moleque. Como é que tá tudo? Mano, vê se não parece. Vê se não parece o amigo seu. Cauzeiro te mandando um áudio. Grande estrela do Lula Paulo. Ainaldo ah. na voz. E aí, meu mano, Skrillex. Suave no flow. Ainaldo na voz, se liga aí, moleque. Como é que tá tudo? Como é que vai ser o nosso showzão hoje no Lula? Vamos quebrar tudo? Vamos tirar uma? Lula! Tá ligado que o palco da Band é gigantão, né? É grandaço, Vambora? Meia hora pra cada? Pode ser? Tu dispara umas bases pra mim lá? Já é? Que é o seguinte, eu tenho hit pra caramba, tu sabe? E que... <risos> tava negociando com o DJ que ia substituir o Drake pra ele ter meia hora pra cada. Pega a visão. Muito hit e a galera aqui no Brasil tá insandecida, moleque. O bagulho tá muito doido, a internet tá insano o bagulho. Geral pedindo música e tudo. Já é? Ó, vem aí, a gente vai falando, valeu? Vê como é que a gente vai armar. E é o seguinte, tô correndo pra sampa. Pegar o helicóptero aqui e já tô metendo o pé. Valeu. Fucking cheia, Maru que tá aí. <risos> <risos> fazer o um show especial pra pessoas especiais. Cara, esse bordão vai ficar eternizado. E já tá eternizado, velho. Porra, na é moral, velho, na é moral. Bora tirar junto tirar onda junto. Tira onda junto. Vamos embora moleque no flow. Aquele abraço, mano. Valeu. Cara, ele parece muito com cria, velho. Qual porra? Se liga, demorou ah. já é é nós total. Não flow, Bora, demorou. É. Calma gente. Ele realmente foi para o Lula Palusa, tá? Mas formação ah. de marca de bebidas que é a patrocinadora do evento. Ah. Foi para substituir Drake. direto, ah. fala comigo, direi. O que, que tá acontecendo com o Naldo? O que que tá acontecendo com o Naldo? Pô, galera, ó. E o nosso... Cara, eu vou ficando por aqui nesse react. Pela... É o dia dele. Dia 1 de abril. Eu já tô meio que saturado, tá ligado? Eu já tô meio que saturado. Mas quanto mais a gente fica pensando assim... Agora o Naldo vai parar. Ele vem com uma coisa nova. Ele vem com um bagulho novo, com, uma... com... com um bagulho diferente. O cara, ele tá à frente do tempo, tá ligado? O cara... Ele é fora do comum, fora do normal, rapaziada. E onde, agora, a pergunta que não quer calar. Onde o Naldo vai parar, hein? Será que o Naldo vai parar só quando ele perder os dentes? Porque o Popó tá de maldade, tá? Popó tá de maldade. O Popó vai arrebentar ali. Ou o Popó vai bater igual bateu no Whindersson, devagarzinho. Aí é foda, né? Mas... Eu vou aguardar ansiosamente a luta, vou fazer um react da luta para vocês, valeu? E quero pedir para vocês, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, já deixa aquele porradaço aí no like, valeu? E deixa aqui nos comentários também um tipo de react que você quer que eu faça. Quero trazer mais react aqui para vocês, mas rapaziadinha, eu, eu vi que o react ganhou uma proporção diferente na, na, na internet a, a plataforma realmente está entregando muito um react eu não sei se ela está entregando muito react ou ela está entregando muito naldo entendeu? porque eu fiz o react do naldo em 3 dias bateu mil um podcast aí, tem os meus podcasts não, não são todos que tem mil então, a gente tá lutando para ser mais reconhecido aí na região, ganhar a nossa, o nosso reconhecimento também na, na plataforma, valeu e queria pedir a ajuda de vocês para continuar compartilhando pro seu amigo que gosta do react seu amigo que gosta de rir do valeu, seu amigo que duvida das histórias do Naldo, mas mesmo assim tá assistindo tudo sobre ele, e Rapaziadinha, queria pedir também pra vocês dar um pulo lá na minha rede social Dá um pulo lá no meu Instagram a rapaziadinha, também queria pedir pra vocês dar um pulo aí na, no Instagram do meu mano Hugo Martins Valeu, negrão do céu Valeu, o arroba dele é negrão do céu, tudo junto e daí, saiu um som dele, que já tá lá no Spotify, que, cara, já cola lá no Spotify, dá uma escutada no som dele, é só escrever lá, negrão do céu, tudo junto, valeu. O, som, o nome do som dele é, eu quero te namorar, eu não sei falar espanhol, então eu falo portunhol, entendeu? que you... Ah, eu quero te namorar, o nome do som dele, em espanhol. Eu quero te namorar, minha mente deu um tweet. Eu quero te namorar. É isso, rapaziada. Até a próxima. Em breve, em breve, a gente tá voltando aí. Não deixa de deixar o like. Valeu? Fui. Uhul.